Caros irmãos e amigos, tem uma mensagem aqui para esses dias que estamos recolhidos em casa. E a palavra que o senhor traz está na epístola de Tiago, capítulo 1, versículo 2, que diz... Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passar por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Bem, nós temos ouvido tantas coisas, e o perigo hoje é nos afastarmos da própria palavra do Senhor. Embora nunca tivemos tanto tempo, de meditar nela muito tempo, tanto tempo de comunhão, é, por conta dessa avalanche de informações, de novidades a todo tempo, nós corremos o risco de, numa é, equação inversamente desproporcional, né, negligenciarmos a comunhão com o Senhor. E também nós temos que estar atentos para esse momento de que o Senhor está colocando a Igreja também, cada um de nós, em provas. Em prova de perseverança, em prova ministerial. Cada um foi chamado para uma função no corpo. E agora todos estamos sendo convocados para desenvolver o ministério. Na carta aos filipenses, o apóstolo Paulo diz que se dava motivo de grande honra em ter sido designado para o ministério. E também ele diz, no capítulo 1, que nos foi concedida a graça de padecermos por Cristo e não somente de crermos nele. E hoje, nós não chegamos, nós não estamos padecendo por Cristo. Nós estamos apenas passando por uma prova temporária por um momento em que Deus está dando uma grande oportunidade para aprofundarmos um relacionamento e uma comunhão com Ele. Então, eu quero deixar essa mensagem de otimismo a todos, que tenhamos convicção de que grandes coisas neste tempo o nosso Rei Jesus Cristo está fazendo. Tanto no teu coração, quanto no de toda a humanidade, nós sairemos deste tempo completamente renovados, se tivermos sido bons investidores, teremos grandes dividendos espirituais, teremos saído com vitórias extraordinárias, porque o Senhor vai mostrar coisas grandes e ocultas em, em, em cada coração, para que tenhamos uma expressão com Ele e para que tenhamos muito mais utilidade na obra que Ele nos chamou e nos integrou. Que Deus abençoe ricamente a todos os irmãos e amigos que têm acompanhado a programação da igreja pela internet.